Beleza, estamos aqui passando é, de uma ligação que tem do Hospital do Subúrbio para a Estrada do Derba E pra, liguei a câmera aqui para vocês verem que está subindo ali um condomínio, não sabia? Bacana Nesse momento, chuvas gotejam, ou melhor, gotejam no meu capacete Aparentemente hoje seria um dia de sol forte. Mas fico feliz com essa chuvinha de verão. Porra, boa demais, velho. Aliviando aí a temperatura. Porque agora nós estamos indo fazer mais um rolê louco. Louco não, que é consciente. Meu Deus, gatos. Ai Jesus. susto! Pipi, Fonfon, a Seguinte, galera. Planejamento. Eu não tenho planejamento. <risos> Bom, planejamento é chegar em Cabeceira do Paraguaçu. Eu quero atravessar... O que é, rapaz? Você é maluco, é O Hilux aí jogou pro lado perto do caminhão, ou do, do ônibus estou preocupado com ele não, Tô preocupado que quando ele bate o impacto vai jogar o carro para trás, e quem tá atrás? Quem que tá atrás? Sou eu Enfim, tá, Cabeceiras cabeceira do Sul tem uma travessia que... é um acesso para Santo Estevão Santo Estevão fica, pá, pá, pá. deixa eu ver, vamos lá, norte, sul, leste, oeste, leste, sudoeste, feira de Santana, sudoeste. Nós estamos de férias, nada a fazer. Então, por que não? Ah, Raul, mas é meio dia e meia você tá indo agora? Foda-se. Deu vontade agora, tá? Me salte. Inteiro. Águas claras, via regional, papapá A gente aí permanece à direita Faz esta curva Reduz um pouquinho, né? Se eu tivesse coração eu ficaria com pena na mina do pedágio Ficou com a nota inteira de 50 aqui, mas ela tem, ela tem dinheiro Sou eu Então galera, a gente fica por aqui E daqui a pouco mais um videozinho, valeu um abraço, até mais, tchau, tchau uh! Ai, ah, tá acendendo a viu?